É uma, com grande alegria que eu quero dizer umas palavras. Que meu coração está muito alegre, muito feliz de Deus me ter dado os dez filhos e netos e noras. E sempre desejei de ter filhos, a vida religiosa e santas pessoas. Também desejo para todas as famílias que elas elas possam ter santas vocações ele dá muito por elas e dar muita atuação ao próximo e isso é uma grande felicidade para toda a família os filhos irmãos, irmãos netos e netas noras e para os avós quero agradecer muito a Deus pela essa graça tão imensa tão abençoada para a nossa família.